E aí família, beleza? Bem-vindos aí a mais um vídeo, vídeo de react. Tô achando muito massa aí, mano. A galera, os meus amigos das antigas também estão me mandando vídeo pra reagir. Tá muito massa, mano. Tá interessante, porque sinal que eles estão gostando. Então, mano, hoje o vídeo é de Sustos em Live, mano. Pra quem não sabe que é live, é, vi é, é, é ao vivo aí o pessoal que faz gameplay, faz conversa, chats aí. Mano, e no começo desse vídeo eu quero pedir humildemente que você compartilhe com alguém o canal, estamos crescendo E eu quero continuar com isso, tá ligado? Eu quero continuar com o canal, quero que o canal continue crescendo Mas isso só é possível com a sua ajuda Então mano, vamos lá, manda para pelo menos dois amiguinhos seu aí Que você que está assistindo esse vídeo, fala para ele colar Porque vai ter react direto E você pode também deixar sua ideia aqui nos comentários Vai lá no comentário e comenta a ideia que você quer que eu traga, o tipo de react que você quer que eu traga e algum vídeo específico se você tiver também, pode colocar aí. Seu comentário pode ir para spam, mas eu vou estar tá lendo, beleza? Então vamos para minha nova área de trabalho. Eu espero que vocês tenham gostado dessa nova área de trabalho, né, obviamente. E bom, é isso, mano. Vamos lá, vamos lá. Vamos assistir os vídeos aí. Eu não sabia de uma coisa, mas tava bugado. Quando eu trocava de transição, essa transição ela aparecia depois e eu, como eu não entendia muito bem Eu consegui resolver agora Então, mas eu espero agora que realmente A gente esteja 100% Na nossa gameplay oh, Nosso vídeo de react Nossa Gotflix como você pode ver aqui opa, Aqui no cantinho, Gotflix Beleza? Vamos lá, bora assistir o vídeo Aqui, sustos em live Link na descrição Metas de likes, com certeza Já começamos com a Red Dragon também uso muito o Red Dragon aqui, velho. Retrospectiva aleatória 2019. Boa, vamos lá. Bora, vamos assistir. O Gordinho tá dançando até umas horas. Ô fila da Mano, que que é isso, velho? O que que mandaram pra esse maluco? Meu Deus. Vou aumentar aqui o áudio do... Tá muito baixo. Vai skipinha. Skip. Faltando três vivos ali, ó. Eita! Filha pega, vida! velho. Caralho, aí <risos> Que susto, velho! Oh, agora que entendi o cara, é porque quando você deixa o chat aberto. Ah, vai, se fudeu, quando mano. você deixa o chat aberto, você pode. Olá, as olá, pessoas olá, também olá. se comunicam. Olá. E como olá. a safe tá olá. muito olá. pequenininha o cara gritou bem no lado dele. É isso, porra? <risos> Caralho, que é isso? Caralho, <risos> aí todo mundo agora, pô. Maluco, os caras que jogam com ele tá mais bravo do que ele, velho. A ah, cobra. Esse é maluco verdade. vai tomar um susto. eu já vi, já. Você é louco? Isso daqui é de verdade, mano? A cara do maluco, mano. Filho da puta dos infernos. Isso daí. ó, você já sabe que vai ter palavrão no vídeo. Ô, filha da puta. Escrase. Tô jogando um negócio de terror aqui, caralho. Minha irmã é uma retardada, velho. É, eu, sei, eu sei, sei como é que é uma irmã assim, viu, eu velho. Eu tenho uma irmã meu irmão, assim. Cara. Mano. Não <risos> o não cara tá bem. em choque. Parece o um maluco <risos> da, da casa de papel, tá ligado? Ah, meu Deus do céu. O professor, é o professor aí, ó, na live. Para ah, com essas coisas. Tô jogando sério aqui. Nossa, minha irmã. Minha irmã, cara, minha irmã tem 30 e poucos anos, ela é criança, velho. Eu imagino. Eu imagino. Só é pra mim, caralho. Nossa Deus, é. O maluco Lucas é se esse mesmo. Esse cara é o pior, né, velho? Ave Maria. Que que é isso? Ai! Meu filho Deus do puta! céu! Meu Deus caralho do céu! Caralho, corno, corno do caralho, filho da puta! Nossa, que, que porra que foi o isso, velho? Mano. Meu Deus, ele demais. Quem que que é foi isso, mano? Que foi isso, mano? Nossa! O <risos> que, que era aquilo, mano? O bagulho pulou na tela? Meu Deus! Os parzinho, de parzinhos com roupa de, de, de mergulho, tá ligado? era cara é muito louco. O que que vai acontecer? Ai, caralho! Nossa, eu vou abaixar meu som, velho. Caraca, mano, eu tô assustando mais do que o pessoal na live, meu Deus. Ô, <risos> oh, maluco! Ô, <risos> oh, maluco! Meu Deus, que grito que foi esse, velho? Né? É um excelente, mano. Gosto pra caralho. É. Salve, João. Sou muito sua fã e conheço a Bianquinha. Queria que você desse uma olhada neste print aqui. É importante. Eita, em nome de todos os fãs. Chamamos muito sempre. Eita! Print. Okay. Eita, lá vem, lá vem. Print. Deixa eu ver. Sou muito fã da Bianquinha e de você também. Eita. Isso aqui. Nossa, que regaço, velho Que arregaço que foi esse, velho O bagulho deu um gritão Mas eu fico apreensivo, eu tomei um susto antes do cara O que, que o cara tá mudando isso daí? Ah, buceta! Filha da puta, caraca, roubado! Não faz sentido, velho Ué, o que, que bugou aqui no meu computador? O que, que é isso aqui, mano? Foi no meu PC, ou não do cara? Acabou o clipe. É aí. Meio baixa, velho. O cara falou o tá meio baixa. Meio baixa. tomou. como que Que foi isso? que foi ah, isso? Ah, não, moleque. Isso foi fake, velho. O que que é isso, velho? Isso foi fake, tio. O que que Cadê aconteceu? Cadê o, o rock and roll? Cadê as mulheres peladas? Não, jovem. Mentira, tá certo. Tá mais do que isso O que que é isso? Carai, que bicho é esse? Eita, porra. Caralho, viado. Eita, errou. E para finalizar o resumo da zoeira, prestem muita atenção Eita. no que essa tiazinha vai fazer nesse vídeo. <risos> Carai, vai dar merda. Não vai, não, vai não, Skipinho. Ai meu Deus do céu. Não. Que susto, velho. Eu vou pegar a casa e quebra. aqui, tô indo com o olha que dá a impressão não é não, não. que vai vir na lata, velho. Os caras botaram para correr mesmo, velho. Eu ah, falei, eu corre, eu Ai. Porra, oh, velho, na moral. <risos> amiga, na moral, velho. Tá acreditando oh, tá na moral? lá, na hora que o cara virar, vai dar merda de novo. Meu Deus do céu, velho. Nossa, meu Deus. Meu Deus do céu, da onde sai isso, velho, essas horas? Meu Deus. Que isso é um rato? Tá bom, tá bom, isso, Ai meu Deus! Vai, caraca! Cuidado! Que que é isso? Cuidado, <risos> que eu <risos> não, não é zoeira, ele tava zoando, certeza. Claro, fizeram a entrada a fundo. Já vai bomba plantada, Ah, é deles, C4 plantada. Salve. salve. Se mandou salve, aproveita e pega no meu pau. Sai, sai, sai fora. fora. Já foi logo chupando as portas. <risos> O cara já sabe tá o que ele ia responder, velho. Olha só essa ideia do cara. Como você quebrou esse cano aí atrás? Que cano? Mano. Ah! Não tem nenhum cano quebrado. Agora eu entendi essa do cano, velho. Vai, vai. Eu não vou nem repetir o que ele falou. Eita porra. Vai, vai, vai! Caro incerto, comecei ah, a assistir suas lives. Antes tinha vontade de me matar. Agora tenho certeza que devo fazer isso. Caralho, <risos> velho. Caralho, velho. Isso. <risos> agora, isso. Agora eu. Tenho... Gostar... Ah, agora eu já tô, com... eu já tô indo de... certíssimo do que devo fazer. Quando vejo que estou comendo Quer o cu que de, que de quem tá lendo, beleza. Então, isso aí. É <risos> <risos> Vai, vacilão Oi, Gabi, tudo bom? Deixa eu perguntar, chegando nessa cidade nova, Coca-Cola? Me traço de quatro? Acho que não Nossa, que inocência, Acho que não, velho Que inocência, cara Vamos, você viu o jeito que ele mandou? Uhum Deixa eu ver se tá tudo certo. E o celular aqui. do Sarda, a gente joga lá pra lá, ninguém quer o celular. E acabou. <risos> Ele já achou que era verdade, velho. Nossa, que mancada, não faz isso, velho. Não faz isso, mano. Porra, meus pesos me viado. Tá reto BRKK sabia que N dá para respirar com a língua para fora, gozei. Ah, eu sabia, eu sabia, ah, vai. Essa eu não conhecia. Ah, cara, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Caralho, eu Eu acho que conhecia, tava, tava escrito, velho. mano. Ah, não, mano, não, não, não, não, cara. Tava, mas tava eu escrito, namorar, tá velho. Tá ok. Não veio o link, Zat. Como enganaram, Curte essa música. Não veio o link, não veio o link, Zat. Não veio o link. Por que, que vocês não veem o link? Eu não entendo. Meu Deus. Por que não veio o link? Por que que... Presta tá atenção, aqui? velho. Jovi, vamos passar desodorante. Ergue o braço esquerdo. Pss, pss, Olha só. Pss, pss. Agora ergue o braço direito. Pss, pss, pss, pss, pss. Pronto. Agora vamos escovar os dentes. Abre a boca. Gozei. Ah, filha da puta! Essa eu acredito que ele caiu, porque ele tava distraído no jogo. Mano, isso é possível. Mas a do outro não, na moral, velho. É possível, velho. Gal, dá um sorriso pra câmera se você gosta dos seus telespectadores e de um pausa. Mas <risos> Mais algo, aí, Dá uma risadinha aí pros telespectadores. Oh, você vê a nova coisa que tá tendo aqui na cidade? Pega dá. o celular aqui. Olha só, velho. Olha a trollagem. Você tá vendo as. É seis bolinhas ali, né? É o quê? Seis bolinhas ali, né? Ah, ah a trolagem, ali Tá é vendo? Trolagem. Clica ali. Tá tipo tendo agora mercadoria de carro pelo celular. O prefeito me falou. Não sei se tá aqui pra você, né? Pra mim, tá? Então, você clicou nas seis bolinhas ali? Cliquei, e agora? Agora mentaliza aí, barra de espaço pra você ver. Filo de uma puta! <risos> Nossa, ele pisa, o cara... Meu Deus, mano! Por que, que você fez isso, velho? O cara tava suave. <risos> Nossa, mano. E é roleplay, cara. É roleplay, faz isso não. Salve, GP. Trabalho aqui na oficina e a galera te assiste. Manda salve aqui pra Limas, Tuba. Limas, Tuba, obrigado. Calango Eu já tô com medo já, Calango. Anderson Song, obrigado pelas 10 estados, tamo junto, mano, tá com meu irmão. Ele tá fazendo aniversário hoje, o nome dele é Agarro Meu Pinto. Ô, Agarro Meu Pinto! Só pra você, mano. Feliz aniversário. Tudo de bom, aproveita o seu acredito, dia aí. Aquele abraço mano. do Calango pra você. Não acredito nisso, Que você ganhe muitos presentes e seja muito feliz. É. Pinto, mano, Não acredito. Essa foi foda, mano. É o MR? Eu o MR, é o MR. É o MR. Não. Não é tu não cachorro, é M&R É minha rola Essa eu já tinha visto mano <risos> Essa eu já Olha tinha só, visto mano Olha avançada num domínio ali a guerra pela banana Agora o meu pinto então, foi... foi ah, pior, ah, ah, ah, <risos> cara, cara é o pior ah, mano Os caras... Os caras pior mano Os caras é... pior mano <risos> O vídeo divulga, não? Ah, então vou fazer isso mesmo assim. Ai, meu Deus do céu. Episódio 3, mano. Mereceu, mereceu. Mano, esse susto em live foi muito show, velho. Mano, do, acho que a melhor pra mim foi do agarro, meu pinto. Essa foi a mais, mano. Nossa, que... Meu Deus do céu, da onde que eles tiram isso, meu filho? Cara, mas na moral, eu gostei muito, mano. Espero que você também tenha gostado. E já sabe, se inscreve aí. Manda pra dois amigos, pelo menos, pra eles colar aqui no canal. acompanhar a nossa GoTflix aqui juntinho com a gente. Tamo junto, mano. Valeu aí. É nóis. Até o próximo vídeo. E eu fui. Tchau, tchau.